Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos analisar um jogo de moda que veio de um país chamado Chipre, no meio do Oriente Médio. sabe que muitos jogos de moda vêm surgindo e desaparecendo ao longo desse tempo que o Covid lidera as vendas e os downloads mobile, né? Mas eu nunca tinha visto um jogo do Chipre, a gente testou o Stylet, que eu acho que era da Coreia, Deixa, eu... na verdade o Stylet ele desapareceu, né? Então, assim... Não, era chinês. Pelo visto, era chinês. Porque a descrição do jogo tá em chinês, mas eu não sei se é do aplicativo que eu achei. Porque, gente, esse jogo, ele simplesmente desapareceu, o Styrant, né? Então, assim, eu estou bem ansiosa pra gente testar. Mas, no caso, ele era asiático. Então, eu tô bem ansiosa pra gente testar esse jogo. Que é do Chipre, que é literalmente uma ilha. Gente, olha assim, eu vou mostrar pra vocês. Ele tá no meio... E eu fiquei bem chocada com isso. Porque a gente nunca pensa nesses, nesses países e, de repente, vem um jogo que tá sendo bem falado. Que é diretamente de um país que a gente nunca ouviu falar. Que o país inteiro tem menos população que a cidade que eu moro. Mas vamos lá, alguém me recomendou aqui no YouTube, vou deixar o um comentário aí dessa pessoa, muito obrigada por ter me recomendado esse jogo, vamos dar uma olhada agora. Eu acabei de baixar, literalmente, eu tô vendo aqui a página deles no, no Google mesmo, e assim, parece lembrar um COVID, mas ele fala muito de é, diversidade, ele, é, o slogan aqui é A vida não é perfeita, mas o seu outfit pode ser. Também tem alguns gifs aqui que mostram uma diversidade bem grande, eu fiquei bem, bem feliz com isso, bem ansiosa. Ansiosa. Vamos ver aqui o que, que ele promete. É um jogo de maquiagem e moda, um estilista decore, modelos em roupa de luxo. Tudo bem, eles não sabem traduzir pro é português acontece. E o que, eu, o que me chamou a atenção aqui, é ele tá em 4.3, tá? As avaliações, tem 6.700 avaliações, tem bastante coisa, 5 estrelas aqui, e isso é bem legal. Então vamos jogar, vamos abrir ele aqui. Ah, vai demorar pra abrir porque ele tá... Gente, isso daqui tá bem parecido com o COVID, por enquanto. Mas tudo bem. Ó, oh, o que eu gostei que tá traduzindo em português. Tudo bem que deve ter um monte de erro aqui, tudo bem. Mas eles se importaram em traduzir. tu rock. Ah. Está na hora de começar. Estilista, primeiro look aprende como funciona o Suits Me. Ok, tutorial. Aspecto do tapete vermelho. Estilo visual mais. De... Tá. Não dá pra entender muito o que, que ele fala. Tem um de prêmios? O que, que é isso? Calma, meu Deus. Vestido de noite. Tem que ser um vestido de noite. Quanto dinheiro eu tenho? Ah, não importa? Belíssimo! Caramba! Gente, não, eu preciso já, assim, bater palmas pra qualidade. Provavelmente são todas marcas, assim, do Oriente mesmo, né? Não, vou manter esse daqui. Cabelo. Possuído e disponível. Eita! Nossa, isso é muito desenhadinho à mão, tô achando. Tá, os primeiro aqui? Os dois primeiros cabelos já são bonitos, entendeu? Eles não são feios, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, gente. Nossa, trança comprida, cabelo comprido já no nível 14, 20. Vamos ver quantos níveis tem. Tem 74 níveis. Vem dois cabelos por nível. Ah, não. Às vezes nem vem cabelo. Sapatos. Vou botar esse sapato aqui. Ok. Vou dar um ok. Look concluído. Tá meio feinho. Tô vendo um aspecto de jogo assim, recém-lançado, porque acho que ele é meio recém-lançado, não tenho certeza. Ver resultados. Visualizar. Eu tirei... Eu tirei cinco no meu primeiro look. Olha quanto prêmio eu ganhei. Nossa. Eu tô adorando. Tô achando o um jogo bem grande, assim, bem espaçoso. Ai, essa sou eu? Essa sou eu, pelo visto. Dá pra ver meus looks já. Ah, que legal. E eu posso me vestir aqui, pelo visto. Parece que eles pegam a imagem da roupa mesmo e colocam. Ai, a calça baixa. que bonitinho. Ai, que bonita. Eita, então, mas é pra comprar é só um clique. Sim, assim, você nem, nem confirma nada. Lacoste. Deixa eu ver, não tem. Ah, tem sim. Sai por ano. tem que top ou oh, crop, eu acho que é isso. Ai, não. que top não é esse não eu queria, gente. Alexander McQueen. Ai, que lindo! Off White? Tá ficando pobre já. 5.3, então, obrigada! Deixa eu continuar, ó. Oh. Vamos ver, jaquetas. Eu não tava liberado antes, né? Agora tá. Quero ver como é que funciona a sobreposição aqui. Já tem uma jaquetinha na mão, né? Eu sempre penso nisso. Ai, eu queria uma jaqueta tipo essa. Meio caída, assim. Ai, que lindo. Ai, eu tô amando que eu já consegui achar um estilo assim, mais parecido com o meu aqui. Olha a foto! Ai, meu Deus, isso ficou muito lindo. Hum! Ficou lindo demais, eu não... Ai, é diamante? É diamante esse... Tem como favoritar? Ai, mano, saber mais. Ai, não, abre o site igual no COVID. Ai, ficou lindo, ficou lindo mesmo. Vamos ver tênis. Será que tem tênis? Demora um pouquinho pra carregar, assim, tem. Tem tênis, gente, tem Valenciaga aqui, o que que é isso? Booty, caramba. Nike? Gente, tô chocada, assim. Adidas? Eu não acredito que eles já conseguiram, tipo, parceria com todo mundo. Ou pelo menos a licença pra poder usar, né, os, as coisas aqui. Tá, maquiagem. Eu vi que eu tenho algumas novas. Uau, eu achei que eu não tava vendo... A Kim Kardashian? Eu achei que eu não tava enxergando direito, mas na verdade eu tava. Bob ver meu cabelinho novo. Ai, tem como você comprar, entendi. E tom de pele. Vamos ver se tudo funciona. Nossa, gente, eu adorei. Só a maquiagem que eu não curti. Não gostei muito da cara dela, né? achei meio sei. Tá, vamos continuar explorando. Aqui a gente tem nossos desafios. Melhor valor e sem dress code. Não tô entendendo. Aí aqui a gente tem alguma coisa que não carregou. Tá ah, para votar. Deu seu voto. Dia das mães. Ai, que bonitinha essa votação. Achei, achei fofa. Achei, tipo, bem dinâmica, assim, bonitinha, né? Não, obrigado. tem dinheiro. Aqui no main a gente tem o que? Mais do que um jogo. Ah, é um blog. Olha que interessante. E aqui a gente tem o quê? Séries. Entendi. E aqui sou eu. Vai, vamos ver esse aqui. Areias. Dress Code é um macacão. Ah, entendi. Dress Code são as coisas necessárias, né? Tipo, os, as coisas obrigatórias. E quando não tem Dress Code, é tipo o dele do, do COVID. Tu não precisa seguir nada. Precisa usar um macacão. Mas qual que é a ideia? Não, não tem ideia? Acho que eu pulei. Pera. Cria um visual casal elegante para ver o maior deserto da Europa as areias, acho que viste na Ucrânia. Tá bom. Então é para visitar o... As areias. É isso? Acho que isso aqui tá bom, né? Gostei. Não, não dá pra emprestar? Será? Eu vou ficar pobre mesmo. Vou colocar uma bolsa, né? Uma mala de viagem, não sei. Filtros tipo... Backpack tem. Tem backpack. Que era isso que eu queria. É, os filtros ainda estão em inglês. Mas é bom, gente. É bom vocês usarem algumas coisas em inglês que daí... Dali... Você acaba aprendendo Vou colocar... Não vou colocar nada na verdade, não vou gastar dinheiro com isso Vou colocar uma bota, será? Não vai, né? De sandália Sneakers, bota... Não, também não vai de bota né pro meio do deserto Mas bota sim, que eu tinha pensado Uma bota mais baixa Ai que lindo que ficou Que bota bonita, eu queria uma bota dessa Cabelo... Eu tenho o cabelo preso, mas não tem, né? Maquiagem... Brujos únicos, acho que deve ser de tipo, adereço. E vamos enviar. Que alta que ela é, né? Agora que eu me liguei que o modelo é tipo muito alto. Vamos coletar. Ah, é uma série. tem que participar do próximo desafio em 24 horas para manter a série. Eu preciso sustentar uma série de 20 desafios. Já participei. Ai, agora liberou outros. Desafio por vir em uma hora. Os seus looks completos em 7 horas. Caramba, gente, eu gostei de verdade desse jogo, acho que eu vou continuar jogando ele, eu achei muito divertido, muito lindo. Eu quero ver se ele é justo, eu quero explorar mais, então vou criar... Vou continuar jogando, gente, eu vou continuar jogando. E se vocês estiverem interessados em continuar vendo essa minha evolução, comentem aqui embaixo que eu vou continuar postando. O que vocês acharam desse jogo eu quero saber, eu gostei, eu achei ele muito legal, mas o Covid também parece ser muito legal à primeira vista, né? Mas eu achei as coisas menos caras aqui do que no COVID, assim, logo de começo. Consegui comprar bastante coisa que eu queria. Eu vou ver se ele é realmente mais barato, se eu vou conseguir criar mais desafios, vai ficar tudo bem. E também eu quero ver se as pontuações e tudo mais é justo. Eu gostei, só não gostei da cara dela, me incomodou um pouquinho a cara da, da modelo. Mas acho que as maquiagens mudam o rosto, então vai depender das maquiagens que desbloquear. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Meu cachorro atrapalhou o final do vídeo, e é isso aí. Tchau!